Olá, eu sou Melissa Lorange, e hoje, no chat de Melissa, eu recebo fotógrafo das drags que estavam jogando a gente pro internacional e fazendo a gente continuar a ficar exatamente pobre, porém famosa. Com vocês, Fernando Snakes. Hum. Olá. Olá. Olá. Então, deixa eu explicar. Ele veio aqui pro Rio, né, e aí eu rapidamente capturei ele. E se vocês estão vendo esse vídeo, é porque a minha foto saiu nesse projeto. Porque ele é louco e achou uma boa ideia convidar eu para tirar a foto. Porque ele não sabia o que ele estava fazendo. Eu já pulei em cima, já garantiu que é uma entrevista aqui. Então vocês vão ver que é muito diferente, eu na foto, é né, bonita, <risos> e eu aqui. E a gente vai falar sobre isso. Mas enfim, você está no Rio, o que você está achando do Rio? Começa falando isso para você. Explicar para as pessoas como essa cidade eu é Eu não sei, eu só dormi. Você o quê? <risos> eu não sei como é o Rio, eu só dormi até agora. Tá ótimo. A melhor forma de viver nessa cidade é dormindo não. mesmo. Por mim, eu dormiria de hoje <risos> até o ano que vem. É, explica um pouquinho sobre o projeto, né? Sobre como é que você teve a ideia de começar. E principalmente, que acho que as pessoas não entendem muito sobre o que é a fotografia. Como é o processo de fazer... As fotos. Né? Então, algum projeto começou porque eu estava desempregado, né? Eu tinha acabado de sair da faculdade, sair do meu emprego, pedir a demissão, comecei a virar fotógrafo freelancer. Não estava fazendo muita coisa na vida ainda. Aí resolvi fazer o projeto e juntar a de drag com fotografia. E aí você fez faculdade de quê? Publicidade. Publicidade. Aí você fez faculdade de publicidade, obviamente ficou é. pobre, é. e aí decidiu tirar foto de drag queen. Pra ficar mais pobre. Pra ficar mais pobre. Exato. A sua vida é composta ah. de péssimas decisões. Parabéns. Obrigado. Mas deu tudo certo? Não. Não, não deu. Não recebo um real, mas... E as pessoas não entendem isso, né? Que você não recebe um real, porque Instagram não dá dinheiro. Verdade. Se fosse o né? YouTube. Se fosse o YouTube, também não dava. Eu ganharia um dólar. Eu não ganhei um dólar. É porque eu sou ruim também, né? <risos> a diferença do trabalho da pessoa. Meu trabalho, dela é bom, ah. o meu é ruim. É, muita bicha vira e fala, tira foto minha, pelo amor de Deus, que eles acham que né, você está fazendo um favor para eles. Muita gente. Muita gente pede para divulgar, diz que, ah, deixa eu tirar foto aqui em casa, eu te mando. não então, não é assim. Peraí, o quê? Muita, muita mensagem de gente perguntando se pode tirar a foto em casa, e me mandaram. Fico... Então, o projeto é fotográfico. O objetivo dele é fotografar, não é? divulgar. É eu fotografar, no caso, né? Eu divulgar o meu trabalho. E você tira foto só de drag... É, no projeto, sim. Mas na vida? Na vida, não. Na vida é mais foto de moda, foto... enfim, o que pagarem, na verdade, eu faço. E tá, tá acontecendo. Tá, tá acontecendo. Você acha que tá relacionado o trabalho com as regras as pessoas conhecem, dos outros jogos? Sim, não. Sim, eu não? Acho que não, muito. Quer dizer, a pessoa realmente é praticamente um altruísta, né? Porque ele tira foto das bichas atro... de nada, ganha nada, e não consegue nem usar o trabalho dele pra ganhar dinheiro. Então, você tem que dar uma coisa muito difícil. Trabalhar com arte no Brasil, na verdade, no mundo, né? Trabalhar com arte é muito complicado. Você tem que estar o tempo inteiro disposto a gastar o seu tempo para quem sabe, um dia, com sorte, conseguir um retorno. Tá bom, sozinho? Trouxe do Europa? Ah, ótimo. Esse eu vou servir só para quem é importante no canal. para quem não é importante, é o que a gente compra do Mate Leão mesmo. Esse aqui foi <risos> importado. No caso, veio de Londres. bem, tem laranja. Esse chá não é de Melissa, mas é de laranja. E como é lidar com o ego das drags na hora das fotos? Foi difícil. Assim. Nunca foi mentira, não, não é essa não. não, com ego nunca foi difícil. Assim, acho que eu convidei. Nunca ah. foi difícil. Mas assim, eu tirar foto de alguma famosa no camarim de uma festa. Hum. Aí fica uma coisa, não é tão tipo, ah, eu quero sim ser fotografada, venha logo. Sabe? Hum. Não é tão convidativo. A Às famosa vezes. tem nome? Não tem nome, né? Não trabalhamos com não nome. Não tem nome, não moram no Brasil. Né? Não moram no Brasil, né? Então... Por... Ainda bem que se vê em português, né? É, sim. Não porque... bota legenda. RuPaul não vai te processar. Obrigado. Ao contrário do que as pessoas acreditam, ele não assiste os vídeos <risos> do meu canal. As pessoas têm que essa falsa empresa. É. Bom, os advogados em português são caríssimos. Ele realmente <risos> não tem né, condições de fazer isso para processar do bicha Pobre. Porque ele, a peruca dele é o que eu ganho no ano inteiro. Posso fazer uma pergunta <risos> trágica? Claro que eu posso. Como é, você lida com as críticas negativas, principalmente no uso de Photoshop, para endireitar a cara das pessoas feias? Tipo eu. Nunca recebi crítica pelo Photoshop. Assim, não que eu lembre, não na minha frente. Ah, nunca mesmo. recebeu você. Ah, é, tá. Eu não. Eu já vi muita drag recebendo crítica por isso, mas nunca falaram pra mim, sabe? Talvez eu tenha falado por trás, mas pra mim não. Mas assim, eu pago Photoshop. Meu Photoshop é original, eu pago todo ah. mês a Adobe. E eu pago para usar. E como você pode ver, ele precisa usar. Porque nem todo mundo é naturalmente bonita. <risos> Algumas pessoas são eu, né? E quando você é eu, você precisa de uma ajuda, senão da mãe natureza, né? De pai Fernando. Então, você faz um trabalho incrível divulgando as manas do Nordeste, não só da sua cidade, mas da região. Acho que você está sempre viajando, e riquíssima, próspera. É... E não chega muito trabalho das drags do Nordeste no Sudeste. E talvez não sei no Sul, eu vou um pouco ao Sul, mas a gente não conhece tantos nomes do Nordeste, que são pessoas incríveis, a gente vê trabalhos maravilhosos e não tem essa troca. O que você acha disso? É, eu acho que o projeto realmente ajuda um pouco a divulgar as dreads do Nordeste aqui no Sudeste, mas assim acho que os produtores ainda têm que abrir os olhos e ver que vale a pena pagar a passagem aérea do Nordeste, mesmo sendo mais cara, para contratar quem é do Nordeste para cá, para realmente ter essa troca. É, a gente tem um problema de valorização do trabalho das dreads do Brasil, das locais, e de entender que os talentos de outras cidades precisam circular. Tem um país desse tamanho, tão interessante culturalmente, que não é possível que só por foto maravilhosa a gente vai poder ver as pois pessoas é. incríveis que tem pra lá. Se os produtores Sim. passassem a contratar, produtores contratem e paguem o cachê. É, pagar o cachê é importante, né? Só que a trabalhar de graça é youtuber e instagram. Mas eu vou fazer um advogado da Diabo aqui, é porque o produtor só pode chamar se tem público. Né? E as pessoas têm que começar a entender o que é ser fã de drag, que é ser fã de RuPaul's Drag Race e começar a frequentar os espaços e valorizar, porque suportar, suportar é ótimo, <risos> para Você aguenta a pessoa, mas tipo, dar suporte às drags só pelo Instagram não enche o bolso de ninguém, nem da pessoa que tá tirando foto. É verdade. Você quer dar um recado pras inimigas, pras amigas? Tem pra um, Xuxa. Tem um recado. Tem o um recado. O meu recado é sigam The Drag Series, arroba The Drag no Instagram, no Facebook e no Twitter. Não. Não. Peraí, tem no Twitter também? Tem no Twitter, eu abri faz pouco não Twitter, <-SI1> ah tá, pelo amor, não, faz assim, que eu já tava me sentindo horrorosa aqui. Como assim eu não estou seguindo no Twitter? Que absurdo. É no Twitter sub... eu nunca posto, né? Mas o eu... Twitter é difícil, né? O Twitter é complicado. Você tem quantos anos? <risos> 24. Pode falar alto. Drops... 24. Não, não, vergonha, que eu já não. 24 anos. Olha, esse vídeo sair eu vou ter 32, 22, né? É. Então vou agradecer por ter vindo ao Rio de Janeiro exclusivamente para participar desse canal. Obrigado pela passagem. Ah, claro, lógico. Foi no cartão platino da minha mãe. É, Volto sempre para turistar, é, para tirar fotos com as bichas feias também. Tá? Muito sucesso para você, que você precisa, você merece. É, Continuar pagando o Photoshop, porque se você voltar na próxima vez e quiser tirar foto minha, eu vou estar precisando, porque eu nunca vou melhorar, tá bom? E um beijo grande. Sim. Não Vai tirar foto mas tá as bichas ali? Porque a gente deixou as bichas esperando para gravar, porque eu sou velha, meu tempo na Terra é muito menor. Então, eu tenho prioridade. E as bichas tá esperando para tirar mais uma foto, viu? E ela terminar o chá dela que tá muito gostoso. Beijo, gente. Tchau, tchau. Algum chá, algum tea de momentos de gravação que você queira dividir com as pessoas? É tudo tão rápido que não, não tem não muita tem, né? abertura para rolar nada assim. Não tá aconteceu nada bizarro. Que pena. Eu já é né? levei bolo. Ah, mas é isso, né? Por exemplo, estamos aqui no Rio de Janeiro, tá todo mundo atrasado. Né? Por que que tá todo mundo ah, atrasado? Atrasa quando mais não é drag. E carioca é um bicho que atrasa. Então a gente atrasa mesmo, no caso. Porque... É um jogo que espera. Mas tudo bem. É. Não diria a Aura, né, Aura? Fala aí, Aura. Fala, Aura. O que que eu falo? O que, que é sua vida? Esperar drag. A vida de Aura é esperar drag. A sua vida também é esperar drag? Minha vida é esperar drag.